Bom dia pessoal! Vamos lá para mais um dia de obra. E quem fala para mim que steel frame não é para um lugar frio e úmido? Olha só isso, eu estou num lugar que é tão frio, tão úmido, tão interior que a grama congela. Você já viu grama congelada? No Rio de Janeiro, olha só isso. Viu? Eu não sei se é triste, se é ser feliz, eu acho lindo, mas no Rio de Janeiro, grama congela. Sereno cai E olha as folhinhas E a obra que eu tô fazendo é aqui Então pessoal, eu tô fazendo uma casa aqui no interior do Rio Tá em Pati Então se você não sabe onde é que é, procura no mapa Que você vai ver que a gente tá no meio do mato Bem no interior, no interior mesmo E quem fala pra mim Helena, eu posso fazer obra Fora da cidade grande Fora de onde tem fábrica Onde o material é ruim de chegar, lógico Eu tô aqui, a gente tá preparando a base, o radier Aqui a galera carregando a tela, a armação, a nossa forma feita com steel frame já. E eu vou aos poucos mostrando pra vocês como é que tem a evolução nessa obra. Prometo pra vocês, até porque eu vou ficar imersa aqui umas três semanas. Então, galerinha do mundo de steel frame, vamos ver o que que eu tô fazendo aqui. Vão, vão. Então, galerinha do mundo de frame, beijos pra vocês. Curtam, se inscrevam e vão ver passo a passo como é que fica a evolução dessa obra aqui pra vocês, tá bom? Tchau, tchau!